fantasma se manifesta atrás de estudantes. Espírito aparece dentro de uma máquina de lavar. Jovem se entristece ao ver seu irmão se transformando em um lobisomem. Sirees filmadas assentadas sobre a rocha. Jovem é salva do foragido maníaco açougueiro segundo antes do abate. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais e deixar aqui o nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. No vídeo que se segue, vemos alguns colegas de classe se aventurando em um parque da cidade para avaliar o bioma local a pedido de um professor. Tudo estava fluindo naturalmente, papo vai, papo vem, que em um determinado momento, algo estranho foi captado. Sim, uma cabeça cadavérica. Logo em seguida a figura desapareceu, mas não por muito tempo. O que Sim, aí está ela novamente. Uma cabeça totalmente desfigurada. Um rosto todo ralado de um fantasma que parece perseguir alguns desses pequenos garfonhotos. No vídeo a seguir temos um caso que com certeza te deixará traumatizado. Uma mulher estava em sua casa assistindo TV quando de repente a máquina de lavar ligou sozinha. Em seguida, ela se levantou para desligá-la. Foi quando algo inexplicável se sucedeu. de contemplar a aparição de um espírito dentro da máquina de lavar. Tenho certeza que depois deste vídeo você nunca mais irá olhar para a sua máquina de lavar da mesma forma. We nós... Uma dupla de amigos foi explorar um prédio abandonado, algo que eles costumam fazer semanalmente. Mas neste dia eles se depararam com uma cena demasiadamente aterradora. No local havia alguém, uma pessoa toda de branco com o rosto coberto. Mango? Oh, Mango, é seu amigo. Oi, oh. Mango, como você está, Sim, Mango? Sim, parece que há uma refém. Lisa, Lisa, Lisa. Gonna... O que ele está fazendo com o machado na mão? Mango, Mango, calma down, All right? Can, can have, take axe, Sim, este é o maníaco foragido mais procurado pela polícia local. Ele é conhecido como o açougueiro. Prince. Yeah, but Mango, this is not playing. Mango, Mango, Mango. Put her Ainda bem que eles chegaram antes do abate. Bom, infelizmente essa história não terminou tão bem assim e o final vai te fazer chorar. Continua amanhã no próximo episódio. <risos> Aqui temos mais uma manifestação lobisomal. Um jovem saiu em busca de seu irmão que havia corrido para dentro da floresta em plena madrugada de lua cheia. Chegando lá, ele teve que encarar uma triste realidade. de novo o que ele veio fazer aqui meu oh meu deus vai tem tá uma cruz aqui é hoje que eu morro pra tá todo lado aqui ele tá aqui ó vai ah. Ele teve que encarar uma triste realidade. Sim, ele estava a todo momento convivendo com um lobisomem. em um mundo de mistérios, onde ainda não sabemos que tipo de criaturas podem existir. Nesta ocasião, um ser estranho foi filmado nas margens de um lago. Algum tipo de criatura marinha estava empoleirado em uma rocha. Esta criatura de aparência humanoide é uma reminiscência das sereias míticas. esses seres mitológicos que pertencem à lenda. Como contam as histórias, essas sereias são representadas com um aspecto híbrido entre humanos e peixes. E segundo as autoridades, nenhum encontro com este ser havia sido relatado, e por algum motivo desconhecido, foi visto em plena luz do dia.